Fala equipe maravilhosa do Rio Grande do Sul, Bruno Brancalhão, diretamente aqui de Las Vegas. Olha aqui o Bellagio aqui atrás, mandando esse vídeo, porque ó... Tic Tac, o nosso seminário de Passo Fundo está chegando, dia 9, sexta-feira já estou em Erechim, sabadão, nosso mega evento em Passo Fundo, dia 11, estou aí com a nossa galera de Caxias do Sul para a gente fazer um evento extraordinário, na segunda-feira, Porto Alegre, na terça-feira, com a nossa equipe sensacional! de São Leopoldo então galera o que eu tô mandando esse vídeo para vocês primeiramente foi me profissionalizando nas habilidades que são apenas sete. você não precisa passar 10 anos investindo na sua carreira como médico você simplesmente precisa focar no processo fazer a sua lista convidar apresentar o plano mostre o máximo de planos possível até o nosso seminário até as nossas reuniões e coloque o máximo de convidados qualificados Por quê? Foi mostrando o plano de evento em evento, colocando o máximo de pessoas nos, da minha equipe nos eventos, mostrando a minha visão, mostrando a minha crença, mostrando que realmente eu tenho uma visão extraordinária para esse negócio, que eu cheguei em patamares extraordinários dentro desse negócio. Um forte abraço, galera. Nos vemos, então, no Rio Grande do Sul, que eu prometo. Eu vou dar o meu melhor. Coloque o máximo de pessoas para ouvir essa mensagem. Aloha, amo vocês, Bruno Brancalhão.